Pessoal, eu estou numa estradinha agora de terra, indo para um sítio, como vocês podem ver aqui, e de repente eu me lembrei de uma coisa, esse prédiozinho que eu vou focar para vocês verem, aqui, essa construção, né, ela foi por um bom tempo onde eles matavam o gado para os açougos da região. Como aqui, como vocês podem ver, é a cidade interiorana, o um lugarzinho ainda aqui, é... Como é que eu posso falar? A fiscalização não bate tão pesado quanto na cidade grande. Era aqui que matavam os bois, ó. Tô vendo alguma coisa ali de tapeçaria. Eu acho que com o tempo acabaram alugando. Isso aí foi se tornar uma tapeçaria. Mas aqui era o matadouro, bem fora da cidade mesmo. Era bem separado, bem distante. Daqui saía carnes fora de série, porque os gados eram tratados à moda antiga, né? Então eu vinha muito brincar aqui dentro. Agora fecharam, ela não era fechada assim não. não era... Deve morar a gente aqui, ó. tem até um cachorrinho lá no chão. Mas só para registrar para vocês o tempo que eu era criança e que vinha brincar no Matodouro aqui, entendeu? E aqui, ó, há muitos anos atrás, ia para um sítio de um senhor muito querido que se chamava Canichim. Hoje eu não sei, eu creio que a família dele ainda mora lá em cima. Pessoal, essa estrada de terra onde eu e a Madalena estamos subindo com o carro, ela conduz a, uma, a um sítio, na verdade, de um japonês chamado Kono. Eu creio que ele já é falecido, porque eu era criança ele já tinha uma certa idade. O vocês estão vendo lá é a residência dele. Há muitos anos ele está, ou a família dele hoje, né, está nesse mesmo lugar. Aqui nós éramos crianças e a gente vinha para trabalhar na roça. Ele plantava pera, algumas qualidades de maçã. Ele também plantava amendoim, algodão. E eu e a Madalena trabalhávamos aqui. Lá naquele canto, aquele barracão lá, era onde estocava há muitos anos atrás o algodão, o amendoim que a gente colhia. Não só eu e a Madalena, mas as nossas famílias, né? Subindo aqui onde nós estamos indo, conduz a um rio que nós chamávamos Rio do Rebojo. Não sei por que essa palavra, mas era assim que a gente denominava o lugar. Só que eu não vou até lá no alto, não, porque a gente está indo na casa da Dona Zefa e queremos chegar lá logo, porque já é hora do almoço. Pode ser que a gente consiga encontrar pessoas lá para nos receber. Se não, se nós formos mais tarde, pode ser que eles saiam e a gente perde a viagem. E chegando agora, provavelmente vai ter alguém lá, algum dos filhos dela ou mesmo ela vai estar lá. Vamos, então, retornar. Descendo essa estradinha, nós vamos passar novamente onde nós já passamos antes. Né? Eu voltei o carro... E, mais uma vez, filmando o lado onde mora a Dona Zefa. Ok? Então tá certo. Vamos lá, então. Ali, pessoal, nós temos bastante pé de quiabo. Tudo aquilo ali é quiabo. E eles aproveitam e trabalham em consórcio com fava. Bom, Madalena tá achando que é fava. Eu achei que fosse... Feijão de corda, mas não é não, é fava mesmo. E aqui, ó, é outro tipo de planta que a gente fazia vassoura também. O bem, ele, não é esse que eu... Hã? Guaxuma, que esse, esse é o guaxuma? Porque eu filmei um lá embaixo que nós fazíamos vassoura também. Eu acho que... Quem souber aí, deixa nos comentários. Eu acho que é guaxuma isso aqui mesmo. Tá ele vendo aqui, um ó, que beleza? Ó. Um verde muito bonito, porque tem chovido bastante, tem ajudado bastante as plantas. Isso é muito bom. E aqui a estradinha que nós vimos mostrando, né, que a gente vinha para trabalhar, estradinha de, de terra, como vocês estão vendo, mas que dá para trafegar bem. E essas pedras aqui, tá vendo? São pedras da linha de trem, a antiga linha de trem que nós tínhamos lá na cidade, ela foi desativada e as pedras foram colocadas todas para ajudar na estrada. E lá embaixo mora uma família, nós daqui a pouco vamos fazer uma visita lá para eles. Ali mesmo não, naquela matinha não Aquela matinha é a matinha onde Quando eu era criança eu vinha Não, é ali mesmo gente, é ali mesmo, me desculpe, é ali Ali dentro tem casas De uns amigos nossos, tá vendo? E aqui quando eu era criança morava um senhor Que eu vinha muito na casa dele Que nesse meio, que hoje não existe mais ó. Não tem mais, acabou hein? Infelizmente, todo mundo foi embora Pra cidade grande Nós vínhamos aqui, final de semana, fazer visita pra eles Era mais, mais ou menos por ali ó. A casa dele ali, ó, onde eu tô apontando agora a câmera era mais ou menos lá, tá vendo? Eu tenho muita saudade dessa região. Muita mesmo. Quando chegou aqui, a Ah, já levantou. Já? Se levantar, nena! Aí, faz tá tudo mamando. Pessoal, é o seguinte, essa senhora que tá na minha presença aqui, ó. Chama Dona Zefa. Vocês devem estar tá lembrados que um ano... Eu não lembro qual o ano que foi, mas... Eu passei o um Natal na casa dela com a minha família. Que a gente já se conhece de, uns 30 anos atrás, né Dona Zefa? Uns 30 anos atrás. Aí, eu estive aqui com ela. e Nós ficamos aqui um dia abençoado. E eu postei no canal, visitando a chácara da Dona Zefa, ou si da Dona Zefa, coisa nessa linha. Pode falar um pouquinho com o pessoal. Tudo bem, eu estou bem, graças a Deus. E um, uma boa tarde, que eu acho que já é tarde já. Já, e, já agora é mais de meio dia. E está tudo bem, ele está aqui, eu gosto muito dele. a é minha família. É tudo, é só minha família Quando chega aqui eu tenho a maior alegria do mundo Porque eles são a minha família Gosto então, muito deles Eu agradeço eu esse, agradeço esse muito carinho e, tá, e esse carinho que eu tenho por eles E eles têm por mim também E assim nós vamos até o fim, se Deus quiser Amém Agora aqui ó É que a Madalena me avisou Eu tava lá dentro conversando com o pessoal Não deu tempo de gravar Mas tem ali na frente Olha só que gracinha Ela também é uma das pessoas que Cuida bem, mas cuida bem mesmo dessa turminha aqui, tá vendo? E a mãe tava dando de mamar, mas eu perdi a chance, ó. Perdi a chance. Perdi a chance, por quê? Porque, não, não perdi chance também não, né? A gente também tá conversando, tá tão gostoso lá. Olha, olha, a mãezona aqui, ó. E olha que gracinha ela, gente. Mais uma vez eu volto ali, ó. Olha que belezinha. Ô, rapazinho, sai daí, você tá sozinho. Vai se aquecer com os irmãos ali, ó. Olha o rabinho. Olha lá. Tudo montoadinho, ó que belezinha deixa eu mostrar esse meninão aqui ó esse aqui uma vez deixa eu, deixa eu focar... No, não, passa pra cá pra dentro porque daí o sol vai me... Conde... aí vem pra cá pra dentro aqui ó tá, passa pra cá, pro corredor aqui esse menino aqui ó e agora tá um mocinho né, agora não é mais um menino agora é um mocinho é, quantos anos faz que nós... eu tinha 4 anos naquela época você tem quantos anos? 11 Ó, então com quatro anos que nós fizemos o vídeo, esse menininho aqui era um titico de nada. Hoje está uma moção bonito aí, ó. Olha lá. Não, bonito? Bonito, oh, lógico. Imagina bom. que não. Não né? vai, vai falar que não. Lógico que é. Uhum. Vou continuar pra cá para me ver como é que tá essas bênçãos aqui. Aqui, aqui tem é. mais. Uhum. aqui, ó. Vamos, vamos. Agora aqui é outra mãezinha. Olha que tamanhiquinha disso, gente. Olha a coisa mais fofa do mundo, olha Quantos, dona Né? São é 12. Olha ah, só que gracinha. Quando ele era bem pequenininho parecia um rato. Agora pintadinho assim é que fica chique, né? E a mãezona tá aqui, ó. engraçado que eles é branco. Daí quando cresce, eles parecem não ser sujos, mas eles são sujos. Então eles continuam brancos. Que coisa, né? Gente, é tão bom quando tem fartura, né? Sim. Semana passada eu matei um, deu 250 aqui. Quanto, dona Zé? 250. Não, não deu pra ficar nem pra nós. Lena, doida de banhas, de banho, digo, menina, a banha não deu nem pra quem quis. Pô. Se os 250 quilos foi só da banha, o povo tinha levado tudo. Dona Zé, você vai vender quanto a banha aqui hoje? Opa, dona Zé ficou escura, deixa eu virar pra cá, a, daí eu falo com a dona Zé foi daqui. A, aí agora dá certo. Agora a, sim. A, a banha aqui tá pra 6 reais Kilo. Que beleza, não? O preço tá bom, viu? É, e nós vendemos o cocohole a 10. Tá bem, tá bem. Uma o carne pre... boa, uma carne que Sim. o povo ficar babando. Mas quando é que eu vou matar outro, dia agora vai demorar. Sim. Mas já, semana que vem, já vamos matar aqueles ali. Minha já? já? É. Que bom, né? Deus quiser. Deus. Pena que eu não vou estar aqui para registrar. Ah, pois é. Mas futuramente estarei. E... Futuramente estarei. Eu... É. Oh. Pois é, não vai demorar muito, eu vou vi. estar aqui com a senhora para a gente então, fazer essa festa. Vem sim, vem. Aí vem, pega a preparação do começo ao fim. Vem, né? vem se Deus quiser. Vem que aí nós... Nascendo mais um nós sabendo de tudo aí, você sabe, nós organizamos. É. Nós não fazemos as coisas em cima da outra, não. Nós organizamos. Se Deus quiser. A dona Zefa, gente, tem uma história de vida muito bonita. O marido dela faleceu há quantos anos, dona Zefa? Agora, agora, no dia 19 desse mês que vem, no mês de abril, vai fazer 14 anos. Então, 14 anos. Eles vieram de Tuparetama, Pernambuco. Pernambuco. Aí eles chegaram aqui, foram morar na casa da minha sogra, ficou lá quantos anos mais ou menos? Nós ficamos três anos lá. Três anos. Aí acabou se tornando como de casa. A gente se conheceu, pegou amizade, tivemos umas brigas feias que eu não vou esconder. <risos> Mas briga é, é, é aquela história, discussão é aquela história. Esquece, passa por cima, vai amadurecendo. Nós éramos todos jovenzinhos. casaram dois com as filhas deles. Que se tornaram mesmo com o cunhado. Aí se tornamos família, aí a família cresceu. E a dona Zé, acho que andou querendo dar umas chibatadas em mim com o um rabo de tatu, mas não conseguiu. E no fim estamos aqui hoje. gente pegou um amor tão grande um pelo outro, que só vendo... A né? E a família é assim, a família, a família a verdadeiramente mesmo briga de vez em quando, não briga. tem essa não. Yeah. De vez em briga quando tem uma uns... hora, tá bem. É, mas é lógico. É. Aí quando eu vim aqui em Tarabai, que é a cidade que eu nasci, como eu vim ah, ah, em novembro, na morte do meu tio, eu não vim aqui ver Dona Zefa. Uhum. primeira coisa que eu escutei quando eu cheguei aqui foi, ficou brava <risos> comigo, quase me bate quando eu cheguei. Aí eu falei, pode bater, eu apanho, não tem problema não. <risos> é, uai. Eu digo, vai que eu não acredito que ele veio aqui. Chico disse, mãe, se o espírito não me engana, é ele. É. A gente chegou... é ele mesmo, foi ele mesmo porque eu vi. É que eu vim falecer um tio meu, gente, é. e a gente vem de longe. São 500 quilômetros. Eu cheguei e foi um bate e volta mesmo. Aí a gente fica até pedindo a Deus pra que ninguém veja a gente. Mas sabe, ver? não tem jeito. Eu não, eu não quero que ninguém veja, eu não quero que ninguém veja. Aí me viro, Não tem como esconder. É, mas não apanhei não. Viu, dona Zé, foi, não bateu não. O que ela bateu foi de beijo. Beijo, já comi umas bananas natural ali, já tomei um suco gostoso. E agora... Olha que belezinha. Ô mãe, faz isso não, mãe. Levantando pra não deixar a molecadinha mamar? Eu não quero aparecer na minha, cobriu até o olho. É, ela já deu? Ela é besta? Ela cobriu assim, ó, com a orelha. Ela já deu um viu que tá bom pra baixo? Olha mais, já tem um olhar dócil. É, olhar dócil, mas não pode confiar nessa raça, banana. Não, não, não, ela é meio, como se diz, como que é o nome? Larisca. É? Assim, aqui tem o olho, fica entre as esquivas, dar isso. Como é, que, como é que é? Acho que é caolho. Caolho? É não, é, vesgo. É vesgo. Não, é. caolho e vesgo é a mesma coisa. É, não sei. Assim, ó. É, o caolho é assim, ó. Ó, <risos> pode ver, ó. É. O vesgo também. Vai, dar vai, É assim, só que o vesgo vai mais. É, vai mais fechado, né? Vai, vai desse é jeito aí, aqui, ó. Ela é meio caolho. é <risos> caolho a porta. Olha que belezinha isso aqui, ó. E bem cuidadinha. Apesar que vocês estão vendo aqui, mas tudo bem limpinho. Arrem, ela, ela, é... final acabou, final ela falou que não limpou é. hoje, mas ela é muito limpinha, viu? Mas não é olha, só ela não. Choro, depois depois te fazer fazer uma uma uma não. Você, você tem que filmar o cachorro. O box também não pegar É, hoje. Quantos dias? Tá hoje. Ah, gente, olha lá. Ela está falando que tá com três dias que nasceu essa turminha aqui, ó. quero aqui. E esse eu tenho que tirar esse pra lá Olha. Eu não entendo com ele, meu Essa lâmpada a senhora não apagou por quê? Foi de propósito? É. Essa lâmpada acesa aqui foi de é, propósito? Se apagar, apaga o choque Ah, é. pessoal, aí, ó <risos> Quer tomar um choque? Só chegar ali, ó A lâmpada apagou, tomou choque é, Eu, hein? Apagar, um choque. Tira. Tira o choque O choque da é. É. cerca Eu sei, da é. cerca mesmo Eu tô escutando barulhinho ali Ó, aqui, ó tia. Essa dali não criou ainda, ó. Dá uma Deixa eu ver lá. Vai lá. Bebendo faz chinguela. Agora que seus inscritos voltam no primeiro <risos> vídeo para comparar <risos> com esse é, vídeo. É mesmo. Mas é, esse aqui não é filhote <risos> daquele lá não, né? <risos> é, não, é. Ovo, aquele lá filhote daquele? É, não. Não. A mãe dela nós matamos Você pode ver, as brocas tudo pequenininha <risos> Aqui lá, no canto lá é o macho? É. Aquele lá que é o barrão que eu deixei no lugar do outro que eu matei ah, Aquela já já entendi Aquilo ali que tá vindo ali é o macho, gente, ó é. É. é automático Sim, tá lá, lá. É automático, sem flecha Não briguem, hein, pessoal Olha oh, é que tá bonita aqui Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó Mais um aqui, deixa ali ah, olha só que sossego. Todo folgado. Gente do céu, olha o tamanho disso. <risos> tá vendo? Olha que coisa mais linda, ó. E tá quente, gente do céu. Mas tá calor, dele, choveu, tá de choveu, choveu, mas tá. É ele ou ela? Ele? É ela. Ela? É. É, é ela. Ah, deixa eu pegar a assim, assim. Ela é a mãe dos perequinhos que tem aqui. Esse menino aqui tava falando pra mim que vai criar um canal. Vai, fala lá. Daqui um dia eu vou criar um canal, viu? Muito da hora vai ser de games. Vou passar a talvez Fortnite, se a minha prima deixar jogar no computador dela, ou talvez Minecraft. Não, não, vai deixar dela? jogar sim. É. Já, ó, usa o charme, usa o charme assim, ó. Ela vai deixar você jogar assim Eu vou jogar aí pelo canal, vou lá ver se a minha prima deixa. Eu não sei editar. Aprende. também então, as gravações vai ser muito boa. Aprende. Eu vou aprender. Lógico. A básica. Eu, eu velho, básico. Eu, depois de velho, aprendi. Você <risos> vai aprender rapidinho. Menino inteligente assim é rapidinho. Ah, e tem mais Olá, uma coisa. Opa, mais uma coisa. Se inscreve nesse canal, deixa o um like. Hein? Olha lá, ele fazendo propaganda pra mim. É, eu pra agradeço. Aprove... Agrade... Aproveita, né? A, lógico. Olha lá, menina. Tá vendo? Olha ah, o futuro youtuber nascendo aqui, gente. É. Dando aquela chance no canal do Cícero Ferreira ah, com é o maior prazer do mundo. Ai, que graça. E ativa o sininho para receber a notificação. Vai. né? Ah, vou Isso, botar muito foi bem. Vamos pular para dentro dos quentes lá, onde eles Lá dentro tem mais que eu estou vendo daqui? Tem, eles estão vendo, eles lá para dentro. E a senhora se deu tão bem com essa criação, né, dona Zé? É, eu, o meu velho deixou e eu não quis destruir, não. Não, muito pelo contrário, a senhora aumentou, foi mais o plantel, né? É. é. Que quando eu, quando eu vim aqui da outra vez não tinha tanto assim, não. É, então. Quem mora nessa casa? Chico. O Chico não está aqui hoje, eu não vi ele. É? Então, ele pôde... Fazer o dinheiro, né? Fazer o Ele tá preparando uma. Ele junta a lavar para mim e eu dou o leitão pra ele. Tá certo. Gente, é o seguinte, ó. Eu vi ali agora duas pequenas galinhazinhas da Angola. Dois filhotinhos. Deve ter mais lá para frente. eu Tô vendo só aqueles dois ali. Olha que gracinha, ó. Mas lá na frente tem mais, ó. Gente, não acredita, mas eu tenho certeza que eu vou ir. Eu não vou mais morar nesse país. Você tem vontade de ir pra fora? É, vou, eu vou ir lá pros Estados Unidos. Meu sonho lá, ver a Disney. Conhecer lá a Disney. Por isso que eu quero começar a gravar vídeo pro YouTube. É, sim. E daí eu ganho dinheiro, daí eu vou lá pra São Paulo, pego tudo. E... Sucesso na ideia, viu? É. Você é novo e tem tudo pra crescer. Tem gente que fica dando risada na minha cara, só que eu não perigo. Não, mas isso não. Isso não pode pensar, não. Eu viro as costas e... Sim. Sim, minha vida. Você tem que ser você mesmo. Uhum. Agora Pensamento, vamos lá para a represa? Né? Pensamento forte ele que tem É, que decide, eu gostei. Que decidido ele, né? 11 Agora anos, vamos... pensar a... assim tá certo, não tá errado, não. Daí tem gente que duvida, tem gente que fica dando risada na minha cara. Não, não deve ligar para isso. É, De isso. forma nenhuma. Bora tem... a represa? Vamos. Tem que pensar positivo mesmo. Ele falou. Tem uma represa ali que eu já filmei, gente. Vamos dar uma chegadinha lá. aquele falou gente, vou estranhar. Gente, daí vocês voltam lá para o primeiro vídeo, o site da Dona Zefa. Vocês vão lá para o primeiro Fazer sítio. Fazer a comparação. Para o primeiro vídeo, é. Olha, tem chuchu. Vou cortar o final dos caralhos. aqui, gente, as angolinhas. Corre que corre. É. Ah, o, o, a mãe dela. Isso, a mãe dela, gente, na verdade é a mãe de criação. É aquela galinha ali, ó. Isso, ó. Gente, até essa agolinhas. Teve lagarto que comeu e os cachorros que matou. Só que daí sobrou as três daí. É, se olha elas, só. Se elas, elas cres, se elas crescerem, daí o lagarto não consegue pegar mais. Quanta é, tá cerca elétrica por aqui? Aqui tem uma. É, só uma. esperto com cerca elétrica, porque você tá andando gravando, você não vê. Oi, gente, a jaca que ficou presa, olha aqui, a jaca ah, gente. Era aqui, ó. A jaca ficou presa aqui, entra aqui, ó. A jaca ficou presa aqui, nesse, nesse meio aqui, ó. No vídeo dá pra poder ver. E eu tava bem aqui, e aqui tinha uma jaca que eu tava É, eu tava brincando, verdade. Uma realidade boa que ele tem, lembrança boa. Ah, aquela cerca ali, ó. elétrica, é, que cavalos não, não atravessar, cavalo né. não passar. É um olha bom. aqui, agora aqui tem fio, ó. Mudou o motor ali do, da água. Olha, é. o que a gente gosta é isso aqui, ó. Puxa vida, bem que você falou. foi lindo, hein? Olha só como mudou. Aqui era tudo carpido. E agora pronto árvores ali, ó. Aqui vai ser tudo pé de badaneira ou árvore. Que beleza. Ali, ó, aquelas escacas de madeira que tinha aqui. Aquele monte de mato lá sumiu. Limparam tudo, gente. Eles são muito caprichosos, hein? E aqui também tinha... Aqui, ó. Vou falar os peixes que aqui tem. Aqui tem pacu, caíra, tilápia, lambari. Eu soltei aqui alguns cará. Que eu pesquei de lá e eu trouxe pra cá. Só que não tava machucado, tá? Deixa eu ver mais. Acho que tem alguns... É, e se, se eu não me engano, vai soltar pintado aqui. Ou talvez é aqueles negócios lá do sul, aquele peixão lá que fica no sul. Que fala. Não sei. Não lembro também, mas vai soltar aqui pintado ou aquele peixe lá do sul. Gente do céu, olha. Eu me lembro quando eu era criança que... Eu, como eu falei aquela hora, eu ia num sítio que era ali no alto, ó, onde eu apontei aquela hora pra, pra vocês. Era por ali assim, ó. Chamava senhor, ou era Nicácio ou era Cássio. Tinha uma casa bem lá no alto. Então eu vim aqui, isso aqui não existia, ó. Isso aqui Leve, não, não, não tinha, aqui ali passa um riozinho, mas aqui eles fizeram. A casa lá foi destruída. Daí agora você pode ver, ó, olha o tanto de gado que tem lá na frente. eu não tinha visto não. É mesmo, não, não é silo. É gado? É silo, hein, pra você ver. Deve ter gado também, mas lá é silo. Ó, daqui eu tô vendo que é silo. Uhum. Mas deve foi. ter gado sim, aqui tem muito nelore, né? Aham. Uhum. Gente, eu quero mostrar uma ótima técnica pra você pescar. Você joga o um molinete, coloca um. enfia um cano ali e coloca o um molinete lá né, no cano. É, né? Ah, vocês já colocaram aqui, foi pra isso. É. Daí a gente vai. Daí a gente é vai ser quase. Vai colocar Aqui, ó. Enfiar um cano ali yeah. e coloca a, o cabo, né? O cabo. Aí, pronto. Coloca o cabo aí e deixa. Aí o peixe dá uma fisgada e leva a vara embora. Não. <risos> não, é causa, não, ele tá assim é por causa que ele tá É por causa da água. Então Mas é ele aí. ele é reto. Ah, é? É, eles prendem bem prendido, eles colocam é, cimento em volta, prende bem prendido. Ah, você tá falando mesmo. que vai fazer ainda, vai, é. aquele ali só um exemplo. É, vai colocar, olha, você pode ver que ali já tem alguns bancos, né, pra gente pescar aqui. Só que os bancos aqui molharam tudo com a água. Aí, na próxima vez, a gente vai colocar os bancos olha lá. e vai passar, é, como se diz, cera? Pra não deixar é, apodrecer. Pra... É. É um verniz, né, um é. verniz. É. E o aqui verniz tem um pé de cirugueira, é madalena, um pé de ali. Uhum. Aí, ó. Esse tá aqui de ó, Pessoal, eu estou em outro tá. sítio. Vamos lá, vamos lá. O pé de seriguela tá aqui, ó. Como eu filmei naquele sítio anterior, ó, naquela chácara anterior, tem bastante seriguela aqui, ó. Aqui, só Pode ver que essas aqui tá tudo doente. Mas ele falou que o pé tá doentinho e eu acho que eu, alguma coisa de errado mesmo na região, porque tá mesmo. Não, não é que tá doente. Elas são assim, ó. Você tem que comer ela. Até tem um pé lá atrás, eu chiqueiro. Aquele pé lá é mais, é, mais é, coisado, né? Coisado, vai, traduz é. o coisado oh, oh, pra nós Coisado, traduz o coisado. Ele, ele tem mais coisas, por causa do adubo Mais do bem do tratado, porco. você quer dizer, é mais adubado É, cada do porco Aqui a gente não vem tanto Tem vezes que o meu tio vem aqui Só que a gente nem olha aqui no pé de Slinguela Então pode dizer que isso já é, né? Isso aqui já é descuidado Mas, ó, vocês podem perceber que quando elas estão novinhas, verdinhas Elas estão boas Dá pra comer, né? Daí, ela vai, daí você deixa ela ficar Daí os outros gostos dela boa Daí ela fica boa Tá, continua boa Nossa, ela tá boa, continua boa Daí, daí você, Se você deixar ela boa demais Ou se você deixar a verde, Passar do ponto, é, aí você perde se, comer É, daí você perde comer, daí ela apodrece Nós vamos agora com o Joaquimzinho Lá Joaquim. É, Joaquim Joaquinzinho. Você percebeu que eu falo demais não, fala demais. Você é um jovem e, e tá descobrindo a vida agora e tem toda a razão de falar, ué. Como é que você pode ser um, um youtuber mudo? Vai ficar assim? Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Não pode, você tem que falar mesmo. E a sua tem idade. Que que é bom, então, a, sua idade a sua idade já requer que você seja assim. Ali, ó. Extrovertido, ali, menina, ali, alegre. Você pode ver aqui, ó. Aqui, vou pegar um Vocês podem ver ó, que tem esses pontinhos mais verde ó. Vamos continuar aqui? O que, que vocês plantaram aqui? Ah, isso aqui é uma... É jubolão. Eu não, não sei aqui. Também. Isso aqui é para pegar um, a, a abelha. Ah, mas deu formiga. Essa aqui já não vai conseguir mais pegar. É, mas deu a formiga. É, existe um, uma técnica que você Boa. consegue capturar. Ah, já tá aí, né? Só que acho que ficou muito tempo aqui, ó. As a abelhas, terra subiu, ó. As abelhas... É... Não, acho que a abelha fez a... Ah, formiga fez a casa aí. Vou passar por aqui. Fica esperto aí, Madalena, sabe com o que? Com cobra, viu? Cuidado. Gente, olha isso daqui que legal A árvore, ó, vocês podem ver que caiu Só que ela a, a, Os galhos, ela criou raiz ó, E cresceu Bom, Do bebê, do médio até o grandão Ótima observação que ele fez aqui ó. Então olha... deixa, deixa eu mostrar a raiz aqui, Joaquim Ali, ó, a prova do que ele falou Aqui A raiz Muito Dessa árvore que caiu ela caiu, olha aqui, olha aqui. Daí aqui ela enraizou, olha lá a raiz, formou mais um tronco, né? Aqui também, deixa eu baixar mais para vocês poderem ver, aqui. Aqui ela enraizou também, formou outro tronco. E aqui, mais um tronco, só que eu não sei. Só que é junto com aquela raiz ali, por causa é, é, é, ou seja, já, na, verdade, na verdade ela se tornou... Aí, ah, isso cresceu pro lado. É. E você pode ver, ó, que ela tá do pai, a mãe e o filho. o negócio tem né? ah, Vocês podem perceber Babelha, que tá o pai, né? a mãe e o filho. É. O menor para o maior. Que coisa que aconteceu aqui. Eu nunca vi isso. A natureza tem É, a natureza é fantástica, né? né? Interessante, ó. né, Badena? Uhum. E tá vindo mais outra aqui, gente, ó. Tá vindo mais uma aqui, ó. Ele Olha ele crescendo aqui, ó. É. Só que eu não sei que qualidade de planta que é essa tá não. Tá seca, mas às vezes é que tá seco. Ó. Pode perceber aqui, ó. Ela tá É, aqui, vai ó. ter que cortar esse pedaço aí, né? Só que esse lado aqui, ó. Aqui tá, tá bom, verde. aqui ele... Aquele... Aqui tá firme. Tá firme, vamos continuar aqui. a cortar. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa planta que eu tô focando aqui agora, ó. Ela, eu conheço ela por... Bom gente, então Madalena me lembrou o nome, Eu, nós conhecemos aqui no interior do estado de São Paulo como cura tudo, mas na verdade ele também é conhecido como boldo. Então dessa árvore aqui, né? Que no caso aqui está simplesmente maravilhosa, você pega a folha, macera a folha bem macerada, né? Aqui ó, vai sair um sumozinho dela, tá vendo? Pega isso, coloca na água, ela vai amargar, vai amargar mesmo. E vai ajudar o estômago quando ele não está muito bom. Oi um, um... gente, Eu tenho esse embaçando aqui no chão, hein? É, e esse cheirinho de terra molhada tá uma delícia. Não sei se vocês gostam, mas esse cheiro de terra molhada é muito bom. Gosta? Lógico que gosta. As pessoas que gostam da, é, da roça. É, quando, daí é. quando é. dorme, Essa daí, vem aquela, daí vem aquele chuvo escolher aqui, ó. Que chama é que é a árvore de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Parece é açaí. Assim. Essa árvore aqui é chamada.. Santa Bárbara, e eu que me é lembro assim? de uma Santa Bárbara que eu vi uma vez que tomou um raio, lembra, Madalena? Tomou Um raio e acabou morrendo. Olha aqui, ó, cuidado com isso aqui. Ô com... oh, gente, ó, você tá vendo essas folhinhas aqui, ó? Isso aqui chama formiga. Isso aqui. Não, eles se chamam o nome de formiga, por causa que isso aqui vem muita formiga, tem muita formiga nela, ó. Você, você, sabe, pode... você sabe o nome dela, Joaquim, o nome dela correto? Não. Assim, popular, né? Mentrasto. Passa um é, chave, né? Hoje Dá. eu já falei a respeito. Daí, ó. A formiga sempre... vem nela, né? É, daí ó. Tá vendo? A centopeia pega, daí a centopeia derruba a folha e elas pegam e lavam pro ninho Só que tem vez que a centopeia come, né? Deixa eu gravar é, uma coisa. Bem aqui Deixa eu Gravar um negócio aqui. Tem uma outra ali que aqui. Ali tem uma caixa de marimbondo. Portanto, quem for, quem for vir pescar aqui. Cuidado. Tem que tomar cuidado porque aquelas ali atacam e ataca legal mesmo. Aqui tem Olha uma Olha que represa maravilhosa aqui, tem um, aqui, ó. Um, aqui tem um caixa de maribondo daquela daquelas grossona lá que dá febre. Que fala? Cê, cê... Olha só que borboleta bonita. Quietinha ali, ó. Olha o um monte de borboleta. Que Gracinha, gente. Aqui outra tá borboleta aqui, ó. Aqui outra tá borboleta aqui. Ó. Que é que eu achei. Não, eu que vi. Eu que vi. Ele tá brigando comigo aqui, mas quem viu fui eu. Não, eu, eu até que... achei que era um, um genipapo pequeno, porque o genipapo parece também É, ela, ela pensou uma... que era um genipapo. Eu falei que era é uma goiaba. Então é então, que, que Eu que vi. vi. Mas eu vou te dar um pedaço. Eu acordo, vocês dois aí, porque a imagem não tá nada legal. Vocês estão bem no, no, debaixo do de pé de árvore, no escuro. Tá complicado filmar vocês aqui. Oh, cheira. Cheira. Madalena piração menino aí ó. Madalena pro lado de, de melancia e goiaba eu não vi ainda gente. Eu vou pegar um monte de, eu vou pegar uma melancia, vou pegar uma morango e não cheira. vou dar para ela. Não vou dar para ela, vou dar, um, vou pegar um monte de uva. E é vermelha? E é vermelha. Deixa eu ver Madalena. Segura aí. Já Olá, tá louco? Gente. Não, de... Deixa eu, relac... deixa deixa eu mão. ver Madalena. Tira Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Não, espera aí. Olha. Não, não deixe ela ver as coisas. Bonita, bonita mesmo. Tá, deve tá muito saborosa. Ah, não. Deixa eu segurar. Não, senhor. <risos> segura. Dois oh. crianças Deixa oh. oh. eu oh. segurar. Oh. Eu quero oh. segurar. Oh. Se ele não. segurar, já era. Não, ele que... não vai segurar não. <risos> segura na <risos> minha mão. Não, eu te dou, Na é minha mão. Não. É sério, eu só quero morder. É sério, eu te dou. eu <risos> vou <risos> Deixa eu morder. <risos> olha, olha, Lô, tá, Tudo por <risos> conta de, um, de uma goiaba <risos> De um pezinho de goiaba Que tá aqui no meio do <risos> mato <risos> Uma goiaba bonita <risos> E os dois ali discutindo por causa de uma goiaba <risos> Não, vai oh, perder Eu peguei a goiaba Na verdade foi ele que pegou Mas ele falou que ia dar pra mim Dar a goiaba Bom, deixa, deixa <risos> esses dois <risos> entrar num acordo aí Deixa eu passar aqui Gente, choveu bastante Isso aqui tá naquela situação E tem cerca elétrica aqui Eu não vou encostar ali não Vou dar uma volta por aqui agora Passando aqui debaixo De uns pés de jambolão Quem conhece jambolão? Esse aqui é jambolão, Joaquim Esse aqui é jambolão não sei. É, se dá um, fruto, que é um ótimo. dá um fruto Escuro, pretinho Brilhoso, gostoso da assim na goiaba. Cadê o peço? Ganhou um peço na goiaba? Ai. Ganhei a goiaba. Ah, Eu vou não, falar não, a verdade, esses dois também. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Olha o shopping. Tô de olho aqui. Tô esperto. Ué, tem um ali quietinho pensando na vida, filho? Não, tem uma minhota. Olha, olha aqui, fi. Cê... Tu vai pescar agora? Mas eu vou. Mas então, mas aonde? Tá aqui? Tá nervoso? Você não. Você tá nervoso? Eu tô nervoso. Eu tô ali... Eu ali, ó. Tem um camarada ali, ó. Pegando minhoca pra pescar, me ó. Quem é vai Mas por que não vai pescar nessa daqui? Ah, é. não cai até um grão. Hã? Ah, é. ah é. é? Você vai em que lugar? Espera aí. Eu vou numa empresa aqui pesca um do lado. Ah, eu... eu Será que ah, eu tá falando? É. Fabiano, é Fabiano é o nome dele? Luciano. Luciano. É, é tá falando que vocês gostam muito de pescar lá, mataram até uma cascavel esses dias lá? Ah, não, essa foi aqui no Jessacai. Ah, no Jessacai? É, é. Aquela lá? É. é. Aí? Onde nós vamos pescar lá é coisa de louco. Ele tava falando pra mim. Só um lobozão aqui assim, sarado, ó. Eu, eu vi a, até. A... Vocês fizeram uma churrasqueirinha especial só pra isso? <risos> é. Bom demais, não é? É bom, é ótimo sim. E as minhocas que você tá levando aí são grandes? É mais ou menos. Aqui na beira d'água não tem melhor não? Rapaz, eu nem sei o que falar viu? Eu gosto de pegar aqui, eu não gosto de falar muito A beirada, mas eu gosto de levar assim ela fica inteira no uma E fica mexendo, né? Aí eu, não, eu, o peixe vem é se lá vem pegar Mas eles pescam uns peixes grandes, gente do céu Esses dias só de traíra quantos vocês pegaram? Ah, Umas sabe? 20 ou mais, né? Que 20, o que? Só o Luciano pegou 22 Eu peguei 19 É que eu vi aquela foto lá, então era só dele Só dele, eu peguei então é isso. 19 é. ficou mais, acho que 12, piau Piau eu vi também uns 20 também Piau desse tamanhão assim Eu vi lá Ele ficou e eu fiquei me extraído Eita eu, eu, nós. eu, eu preciso bom. Eu preciso uma hora vir pra cá mesmo, viu gente Não, se você vir pra cá, meu filho, uns 5 semanas você Pode ter certeza que eu levarei de todo prazer Olha ah lá, olha o convite feito Eu já cantei a bola e acabou de, de fazer o convite Não, você é doido, lá eu tenho Como se diz o outro lá. Olha pra mim aqui Eu tenho a carta branca Que bom da alzinha, da alzinha, da eles não fazem questão. Eu tenho moral com os homens lá. Entendeu? E isso é tudo, né? A amizade é tudo. É o que vale, né? É o que vale. É o que vale. Deixa eu voltar lá, gente, que tem alguém chamando a nós lá na casa. Sim, é Deixa eu ir lá. Aqueles pedaços de aceleração cortaram pra crescer né? e eles ficam melhor. Foi onde nós colhemos aquela vez, né? Foi aqui, ó. Foi aqui, daí aqui tinha uma cerca O ficava aqui, ó. Não, pega daqui daí, daí é só filha. Não pega não, é da minha mãe. Madalena colhendo acerola. Deixa eu ver essas acerolas, Beto. Só duas, Beto. Deixa eu ver, é mostra pra cá. Mostra pra pé. cá. Que lindo. Eu Cortar sei. o pé, pra quê será? Pra aumentar a produção? não sei, É pra aumentar a produção. Esse aqui, ó. Você pode ver, ó. O Era... Sérgio. Hum. Olha aqui, ó. Olha é tá? o Sérgio. Que tá Ó, Tá vendo essa caca branca? Esse aqui ah, é bichinho, ó. É, já ficou meio estranho, né? É. Aí, eles estão cortando pra esse aqui crescer, hum, ó. Pra não ter mais esse bichinho. Olha aqui. Nossa Senhora, eu nunca vi nada. Isso aqui sairia. Bom, Madalena, você, você vai ter nunca... que fazer que nem essa aquele não. Eu, iria... eu nunca vi isso aqui, não. Isso aqui, isso aqui é uma plaga, chama coxunila. Cochonila. Cochonila. Ai, Madalena, fala, fala que nem aquele rapaz lá, a Madalena vai, vai ensinar para nós agora ó, como é que... Come, come a serona. Esse galho aqui sairia para dentro, esse sairia para dentro, esse de fora sairia, é, ficaria, esses galhos aqui teriam que tirar. Ó, esse daqui, esse daqui eu já falei que sai, né? Esse daqui, ó, deixa eu ver, daria Curta até não, pra tirar, louco. mas aí tem que deixar esse daqui, ó. Madalena, você esse... cuidado cuidar não estar tá ensinando errado, hein? ó. Aqui também, ó. Tem muito galho, ó. Teria que tirar esse daqui, esse daqui, deixar só esse e esse. Madalena, você sabe o que você tá falando? Eu assisti o Sérgio ensinando. Então, o Sérgio... Não, bom. Não, é o não, Sérgio é um não, senhor não, muito não, simpático. Aqui, ele, mesmo você. ele mesmo fala que ele é chato. Mas eu não sou chata. <risos> não, mas ele eu também não é chata, não. Ele chata. também não é não. Gente, o cara é o cara em matéria eu de plantas. Tô que ele Sérgio cara. é alguma coisa. Tem um nome tão tá estranho que eu não sou cara. Ela é ser de obra. É, mas, Semerjão, mas o cara é. é o cara. Eu gosto muito de assistir. Viu, Sérgio? Se você vir no Humilde Canal do Cícero Ferreira, e, e, e ver eu e Madalena falando de você, sabe que nós te admiramos muito, companheiro. Admiramos muito. Gente, se vocês querem entender de plantio, de poda, de é, manutenção de plantas, vai nesse canal. É Sérgio alguma coisa. Esmardijão, um negócio assim. Não vou lembrar agora. Gente, para quem não conhece, isso aqui é chamado de colorau ou rupo. ó Vocês observem que dentro tem uma sementinha vermelhinha. De onde é extraído o coloral, por assim dizer. Aí isso aqui tem um processo, né? ele é frito, se eu não me engano. Faz muito tempo minha mãe fazia, parece que faz frita a, a, a semente com óleo, depois passa no, no coloral, bate no pilão, tem todo um processo para extrair o coloral disso aqui, da, da semente, né? que é a cor. Cor, é um usa, colorífico, né? É nisso? a gente usa no, na carne. Macarrão. No macarrão. É. Na, na culinária, enfim. Para quem gosta e conhece isso aqui, é, é muito bom. E cor os índios, franjito. os índios quando estão é. acho que em guerra me parece, é. eles então, usam isso gosto, aí para né? pintar o rosto. Eu acho que em, em festividade também deve usar. É um, um é uma colorido. tinta, né? Ele é. tem uma tinta. Então tá bom, dona Madalena acabou de lançar mais um. Eles... Ô, Lena, fica aí, mais então, difícil. Eu vou aqui, aqui na rua, aqui no mercado e já vem. Não sai, não sai daí não, fica aí. Tá bom? Não sai daí não, fica aí. Tá bom? Não sai não, aí. Fura aí, É, tem que furar. Não pode coisar muito, não, ela sai. Não, só pode ser. O pessoal ali tá prendendo um pouco dentro de um saco pra levar embora, compraram. Vai pra longe isso aí, gente? Até ah, tá limpo, tá lá pra Ainda bem, porque você esquenta pra caramba, né? Não, não vai cortar aqui. Ainda bem que é... Ah, já, entendi, entendi. Entendi. Aí Corta aí, corta aí. Agora ele corta lá, a cabeça dele fica pra fora. Ele ah, aí. Segura o porco! Segura, segura! segura! Quase que ele escapa. Ô, <risos> Essa... o oh, oh, Chico. Ô, oh, Chico não oh, um socorro aí, Chico. Ela... Segura aqui. falar tá e a ela, rapaz? foi põe, ela seu Se fica ali fazendo onda, Chico? Oi! Seu Se ali fazendo onda? Sai ali, eu aqui só lá E pula mesmo? Pula. Pula mesmo. Olha esse já como que trabalha. vai como que trabalha, não é Agora vai dar certo, né? Agora vai certo, Amarrando mais que esse fio aí. Aí o fio é resistente Aí, agora vai ficar bom Saca si, tá, tá, tá, é, a mão aí É, aí Olha aí Olha Agora vai! Aqui ó, aí ó! Pronto, Agora ela aí. Chocou, ah, Agora vai carinha, é, pai, dá um <risos> <jovem> lá, <risos> Vai dar dois lá na Não isso Marco? Você é É! Pode é. ser! <risos> Ficou mais fácil, hein? Beleza? Isso ficou mais fácil, hein, Chico? É. Aí o pessoal dos direitos dos animais é por favor, hein? É, a viagem é curta. Não vai ter sofrimento nenhum. É pertinho daqui. Isso dá o quê? Não dá nem um quilômetro. Não dá nem um quilômetro. É rapidinho já era. Gente, aqui nós estamos ao lado de um dos filhos da dona Zefa A gente chama ele carinhosamente de Chico É o ex-dono dos porcos, agora é porque os porcos já foram embora, né Chico? Fala pra é. nós como é que você fez Fiz um rolo Isso, que a gente chama de escambo É, fizemos um negócio, tava sem cavalo e peguei um cavalo agora Esse cavalo lindo aqui, pessoal, é. ó, dá uma olhada só tem... Pegou Quatro esse cavalo quanto, quanto tempo de vida esse cavalo tem, Chico? Esse cavalo tem 10 anos 10 anos Aí o Chico pegou, trocou, hein? Em leitão. Em leitão. É, isso é, é, é a, a, a coisa correta a se fazer. Não, não, sei, não, não eu precisa gosto, de dinheiro. Né? Não precisa de dinheiro. Não, eu gosto, né? Pra andar em cavalgada. Essas é, e o Chico faz cavalgada e depois de amanhã, amanhã, amanhã, né, Chico? Amanhã. Amanhã ele vai viajar para uma cavalgada, gente. Em regente. Regente Feijó. Deus quiser. Mas Deus quer. Coisa boa, Deus sempre quer. É o que eu falo, ó. Vida aqui na roça, sossegadinho. Tranquilo. Tranquilo com o animalzinho dele, ó. Fez uma troca a gente chama de escambo Tá feliz com o negócio, o outro também tá feliz com o negócio e acabou, é isso aí Certo? Alegria. Beleza então? É só alegria! Então Beleza. tá joia! Galinha que canta é dona dos ovos! É, galinha que canta é dona dos ovos mesmo! Ah, pessoal, aqui o fruto do jambolão, ó! Fruto do jambolão! Achei! Que delícia que isso aqui é, gente! Isso tem tanta coisa de bom pra gente que só vendo, viu? Achei o ovinho dela. A Madalena falou que encontrou o ovo da galinha. Galinha que canta, dona de ovo. Então vamos lá, Aí, ó, Ela saiu daqui, ó. Ah, verdade. Ali, ó. Limpinho, gente. Muito bem, foquei. Cantou? Vai lá que você busca. Vamos lá então, Bem? Vai pra casa. A Dona Zé assim, saindo de com a compra hum? Vai, vai pra dentro, caminha. Tá vai, pra dentro, pra dentro, tá Ela pra brigando com o cachorro ali. Vai pra dentro, Hã? Hum? Hum? Mas foi mantra teu te cuidado dele! Ô hum, Matheus! Hum. Todo mundo bonito aqui, É Só eu que tô feio. Hum, é o Cadê outra ali? Tem mais um ali. Matou? Olha ah lá, ó. Não. Marcelo, que deve ter. Marcelo Quem vai levá-los? O quê? Ela que Ah, sim. Manda ah, cuidado com a cor. Ô, Matheus! Aquele carro ali? É dela? É dela, né? Então foi isso que eu vi. Eu vi o Chico. naquele carro, eu não sabia que. É pra ir dentro de casa arrumando a cozinha. É dela. Vai lá pra cozinha, arrumando a cozinha, que eu vou lá no, no, no, no mercado, já vem. Bota as na casa! Bota as na casa! 97? Faz a casa funcionar! <risos> Oxe, cara! Tá, tá querendo 97 de graça, assim? Rapaz, você não vai ser! Eu vim arrumar, vai! Fala! Eu não vou mesmo, não! Oi, compadre! Olha lá, dona Zefa! Diz que não vai, não! Vai apanhar. Assim, Diz que ninguém manda nele. Vai apanhar da avó. Bater, A avó vai pegar o cedo de rabo de tatu. Vai apanhar, vai tomar os tapas Não. Não. Você não. Eu sou legal. é legal. É. Ai, isso. Ai, é.